Oi gente, tudo bem? Queria falar pra vocês que eu voltei com o canal Vou reformular tudo aqui, tirei os vídeos antigos porque eu não gostava deles Mas agora vai ter uma produção melhor, tem um tripé que vocês sempre pediam E hoje vai ser Coisas da Shein Não garanto que vai ser um vídeo só porque é muita coisa, tá? E tem coisa aqui também que é muito transparente, mas hoje vai ser lingerie da Shein Vamos começar com essa que eu já tô no corpo. Opa. Então, eu tô com um body. Como vocês podem ver, olha. Ele tem esse fecho muito bonitinho. Olha, ele é assim. Eu acho ele perfeito nessa parte também. Fica muito, muito, muito sexy. Eu adoro. Tem a parte de trás que eu não gosto muito por causa disso aqui, olha. Fica assim, larguinho, sabe? Mas enfim Ele tá com a qualidade super boa E vamos para O próximo O próximo Vai ser um body Como vocês sabem ele vem nesse saquinho aqui É super bonitinho Tem ziplock O próximo é esse body aqui Ele é muito bonito Só que ficou um pouco larguinho também Tudo pega no tamanho S tá Que seria P esse aqui é super, super transparente, vou tentar mostrar pra vocês. Mas a parte de baixo, assim, quase que não dá, porque realmente aparece tudo. Mas vamos experimentar. Bom, gente, esse é ele no corpo. Olha, ele é super, super lindo. Eu adorei essas flores, assim, bordadinhas. Tinha um de outra cor também, mas esse aqui eu amei. Ele tem essa fitinha, essa linhazinha aqui que dá pra puxar mais os ladinhos. As costas dele é assim, também fica um pouquinho larguinho aqui, olha. Mas é super bonito também. E realmente a frente não dá pra mostrar. Gente, não liga, tá? Esse aqui foi um panelão que me picou. O próximo é esse outro body. Ele imita um corinho, mas esse aqui infelizmente ficou bem larguinho também, sabe? Isso porque eu peguei tudo no tamanho S mesmo. Olha, aqui ele tem um botãozinho na parte de baixo e ele vem com shorts, um, um shorts, um né? shorts, super bonito de renda e eu vou experimentar agora pra vocês, mas eu adorei, principalmente essa parte. Prontinho, gente, coloquei, olha, assim ele é super bonito, né? Na frente, assim, eu gostei bastante desse detalhe que aparece aqui. Essa rendinha também acho muito, muito bonita. A parte de trás que eu não gostei muito. Por causa que ficou largo aqui, olha. Tipo, muito largo. Mas como eu disse, esse short fica muito bonito. Super sexy. Mas aqui tá muito largo. Gente, é, pode deixar aí nos comentários, tá? É, vou deixar um comentário fixado aqui sobre o meu OnlyFans, tá bom? Então, gente, agora o último que eu vou provar pra vocês nesse vídeo é esse biquíni de vaquinha, que eu acho ele perfeito. Ele veio com bojo, mas eu tirei, porque eu não gosto de biquíni com bojo. Mas ele é lindo, lindo, lindo. A parte de baixo dele também é do jeitinho que eu gosto, Olha, fica super sexy também, dá pra diminuir aqui com uma cortininha. E a parte de trás dele é super pequenininha, do jeito que eu gosto. O que vocês acharam? Ele tem um tecido super bom, tá? Não fica transparente, porque eu sei que tem alguns biquínis aí que ficam transparentes na água, o que seria estranho, mas enfim. É, gente... Obrigada por assistir até aqui, tá? E não se esqueçam de me seguir no Instagram, tá? É rouba mas Eu vou deixar aqui nos comentários fixado também, tá? E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falei errado.